Olá, caros alunos, de volta, como prometido no vídeo anterior, vamos fazer um exercício prático aqui de 4Ps, aplicando a ideia do 4Ps robusto de marketing. Vamos ver o texto aqui, né? Com mais de 45 anos de existência, a Vilone Alimentos, dona das marcas Sarnone, Apolo, Vilone e Alcobassa, está buscando entrar em novas frentes de mercado. O negócio que a Vilone está sondando é o mercado de barra de cereais. A empresa está aberta a propostas para qualquer segmento desse produto, Dessa forma, os gestores da empresa pedem que você monte uma proposta de mix de marketing para que as ideias sejam consolidadas e haja uma decisão de quais serão as premissas para, enfim, executar a pesquisa de mercado e o estudo de viabilidade financeira. Então, a empresa aqui quer investir no mercado de barras de cereais e, para isso, ela, antes de fazer a pesquisa de mercado, ela quer ter ideias né, de um produto diferenciado que ela pudesse entrar e que ela pudesse fazer então a pesquisa de mercado e poder verificar onde que ela poderia aplicar e se faz sentido é, as ideias aqui descobertas no P, no mix de, nos 4 P's, né? Aí, então fala aqui, ó, você então deve elaborar uma proposta de 4 P's de marketing, não esquecendo de evidenciar o P robusto. Vamos para a ação, ok então gente, então essa empresa aqui, é, para essa empresa nós vamos usar essa tabelinha aqui, que é uma tabela que já venho usando com os meus alunos, Tá? Nós vamos fazer o que nós falamos no, no último vídeo, nós vamos, vamos criar, nós, nós temos aqui o passo 1, né? Vou colocar aqui, ó, passo 1, público, o passo 2, target, e o passo 3, dores, né? É, são três passos importantes para a gente conseguir diferenciar o nosso produto. Quais são os públicos possíveis que cons, poderiam consumir essa barra de cereais, né? Então nós temos que dividir aqui, né, pessoa física, né, pessoa jurídica, Certo? Então nós poderíamos pensar aqui, né, pessoa jurídica, a gente poderia colocar empresas, né, é, empresas, padarias, é, empresas em geral que poderiam comprar esse produto para poder, empresas de brindes, né, brindes, é, companhias aéreas que compram esses produtos para poder distribuir ali em alguma ocasião, tá, aéreas, tá certo aqui. Pessoa física, né, nós temos alguns públicos, né, nós temos, por exemplo, né, crianças, certo? Que aí tem a, os pais, né que, o chopper, que a gente chama, são os compradores, são os pais, é isso? É, nós temos aqui, por exemplo, adolescentes, vamos colocar aqui teens, né? Que eles já têm ali um certo poder de compra, né? Ou já tem alguma mesada, alguma coisa assim, na escola, etc e tal. Nós temos ali jovens, ok? Nós podemos dividir ali famílias, certo? É, nós podemos dividir aí, casar, é, famílias, é, sei lá, vamos colocar aqui terceira idade, né, para ficar mais, mais, mais fácil aqui, terceira idade, mas eu poderia fragmentar mais esse público aqui, tá? Dentro de cada público, a gente em marketing chama disso de segmento, né, eu poderia colocar aqui é, é, uma outra categoria aqui, depois de jovens, né, eu poderia colocar jovens recém-casados, alguma coisa assim, mas vamos deixar aqui, que como o um produto aqui é um produto já hoje popular, né, e essa empresa que ela trabalha com macarrão, né, é, massas, né, biscoitos, etc., é, isso já está sendo assim, um bojo geral da, da empresa. No segundo passo, target, eu vou sugerir que você escolha apenas um público. O que você vai fazer? Você vai escolher um público desse aqui para trabalhar a diferenciação dele, certo? Por que um público? Você pode escolher, quando você tiver... É, mais, digamos assim, profissional, você estiver numa empresa mesmo, você pode aplicar e simular vários targets, né, e várias dores para cada target, certo? Mas como você está começando no P robusto aqui, vamos começar então pequeno e escolher apenas um público, aliás, escolher apenas um público, né, tá até errado aqui, né, escolha apenas um público, esse público então nós vamos chamar de target, ou vai ser o nosso alvo, não é? Então, vamos focar aqui em jovens, né? Vamos focar em jovens, eu poderia focar em qualquer público daquele ali, tá? Então, essa é a vantagem do 4P robusto, tá? A vantagem é a seguinte, você não precisa conhecer o produto para você é, simular, emular não é? a diferenciação, certo? Você não precisa. Então, aqui eu vou colocar as características desse target, né? Eu quero jovens de... 20 a 25 anos, né? Vou colocar assim, né? É 20, eu, aí, no caso, é a pessoa que define também, tá? 20 a 25 anos, vou botar aqui anos, né? Eles trabalham, eles já têm o primeiro emprego, certo? Já estão lá, no, já têm uma renda, né? Trabalham, renda é, familiar, renda pessoal de até... Dois salários, eu estou simulando também, lógico, se eu, se eu colocar uma faixa de, uma, de renda maior, eu vou estar tá trabalhando mais o público na questão do requinte, né? E uma diferenciação maior, certo? Classe social, classe D, E, E, certo? Eu poderia então aqui colocar várias características, né? Trabalham, né? É, primeiro emprego, poderia colocar aqui profissão, né? Poderia colocar algum tipo de profissão. Ok, é, interessados em é, moda, é, beleza, relacionamento, que é, geralmente os jovens têm, né? E uma ênfase, ênfase forte, né, que eu vou precisar na questão da alimentação, né? Que é barra de cereal, tem um apelo muito forte com a questão da alimentação. Muito bem, já defini aqui, então, algumas características do meu target, não é? é? Poderia colocar mais coisas e tal, mas vamos deixar por aqui. Agora, então, pessoal, eu já defini que o meu target são os jovens. Eu vou estabelecer, então, quais são as dores desse público. Aí que vem a parte interessante, né? Começa a ficar interessante. Eu estou fazendo o que aqui, gente? Um filtro do, que eu, do público que eu quero, certo? Do alvo que eu tô eu tô, estou tô mirando um alvo específico, né. Então aqui, se esses jovens, eles trabalham, eles têm falta de tempo, né? posso colocar que é uma dor deles, a dor realmente desse público, né. Eles são multitarefas, né, o que pode ocasionar aí problemas de saúde, né, é, eles têm restrição a, a açúcar, por exemplo, eles podem ter, algum tipo de restrição aí eu posso procurar alguém que, que faça dieta né e tal precisam fazer dieta para fins de saúde e ou é, manter a forma ok vou botar um ponto e vírgula aqui né aqui também então eu vou colocando aqui todas as dores que eu identifico desse público né ó não é não tem Muita, é, não tem uma renda é, que o faça é, comer tudo o que, que eu permita, né? Não que o faça, que eu permita, permita comer tudo o que a sua dieta exige, né? É, exige. Então aqui, pessoal, quanto mais dores, eu não vou me alongar mais para esse vídeo não ficar é muito longo, né, mas assim, quanto mais dores eu, quanto mais habilidade eu tiver de identificar dores, mais eu vou conseguir uma diferenciação. E aí, o que acontece? No meu produto, eu vou escolher, ó, vou colocar aqui, escolher duas dores, pelo menos, de uma a duas dores para poder trabalhar no produto. Essas dores que eu vou colocar aqui, o a minha diferenciação, certo? Vamos trabalhar, então, agora o produto. Né? Então, eu vou escolher duas dores aqui. Né? Por isso que é importante você focar o... em ter muitas dores. Né? Eu coloquei aqui uma, duas, três, quatro, cinco, basicamente, mas você pode é, ter várias dores aí que, quanto mais dores você tiver, mais opções de diferenciação para trabalhar no produto você vai, você vai ter. Eu vou focar aqui nessas duas últimas questões aqui. Né? Eles precisam de um, fazer uma dieta para fins de saúde, certo? Então, vou, deixa eu colocar essa aqui, né, ó, restrição alimentar, certo? Vou pegar esse aqui e vou pegar esse aqui, ó, é, não tem uma renda que permita comer de tudo que a sua dieta exige. Então, eu vou focar o quê? Na restrição do açúcar, na minha diferenciação, e na questão do preço. Então, ó, Então vou descrever aqui como é que vai ser o meu produto, ó, barra de cereal, né, é, vou colocar o um nome aqui, né, Pura Saúde, é, Pura Saúde, produto é, sem açúcar, certo? Sem adição, eu poderia colocar aqui, sem adição de açúcar, de açúcar, ok, né, é, embalar, eu posso colocar aqui mais coisas, né, embalagem fácil, Opa, fácil de abrir. Eu vou colocando detalhes do produto, né? sendo que as duas diferenciações estão aqui, né? É, então, deixa eu colocar aqui a outra diferenciação, que é o preço, né? Preço acessível, ok? Embalagem fácil de abrir. É, tamanho. Tamanho. Ideal. Eu vou colocar aqui, cabe em qualquer lugar numa mochila, numa pochete, não sei, né, alguma coisa assim, tá, é, em ambientes pequenos, né, eu vou colocando aqui, é, é, enriquecido, né, com vitaminas, algo assim, né, é, eu posso colocar aqui X%, né, uma coisa que o público deseja, de fibras que você precisa no seu dia a dia e etc. Tá bom? Então, eu posso colocar aqui o preço. Né? O preço vai ser uma coisa fictícia, já que eu não estou trabalhando numa empresa, vai ser uma coisa fictícia, né? Deixa eu colocar aqui o, os bullet points. Ah, botei aqui. Então, vamos colocar assim: embalagem, embalagem é, uma unidade, né? Vai custar, sei lá, vamos botar um preço fictício aqui, tá? R$3,50, não vou botar cinco reais né? 5,10, né? E embalagem... É, embalagem aqui, 15 unidades, né? Vamos colocar assim. Aí eu coloco igual... Né, X valor. para ficar mais, mais, mais fácil aqui, né? Beleza, pessoal? Então a praça, como a gente falou no último vídeo, o que, que se refere à praça, né? Onde que vai ser distribuído esse produto, né? Então, ó, supermercados... E aí, eu, se o produto fosse muito diferenciado, eu poderia não escolher distribuir em supermercados, né? Porque isso pode canibalizar... Dependendo do produto, pode canibalizar o produto. Academias, né? Academias, é, lojas de conveniência, de posto de gasolina, né? E aí, enfim, eu vou... É, então, eu já estou colocando aqui, por exemplo, internet vai ser um lugar que eu não vou vender, né? Eu poderia escolher também vender é, em algum marketplace aí de produto de saúde, né, alguma coisa assim, só que se eu escolher muitos canais, isso envolve preço, né, como é um produto que o foco dele é o preço, né, preço acessível aqui, né, deixa eu voltar aqui, é, preço acessível, vou grifar aqui, e o produto sem adição de açúcar, né, lembrando que eu não sei se isso é possível, um produto desse não ter açúcar, tá, no marketing, quando a gente está fazendo 4 P's, gente, o interessante é, a geração de ideias, tá bom? Então, não se, não, a gente geralmente não poda as ideias antes. Pode ser que alguém fale assim, puxa, mas esse produto não tem como você fazê-lo sem açúcar, né? Adicionar um outro é, um outro produto lá que faça o papel do açúcar. Então, nesse momento aqui, não é o momento de você podar a ideia. Então, ok, aqui, qual o tipo de comunicação que nós vamos fazer, né? Comunicação através de parceria, ó com academias né, de grande fluxo de é, pessoas, não é isso? Legal? Então a gente pode colocar mais aqui, o que, que a gente pode colocar mais, né? Acho que, deve, como são jovens, né? É, mídia é, online, é isso? É, os velhos lá, Facebook e Instagram, é isso? É, podemos focar depois aqui, né? É, comprar mídia online em blogs, né, comprar é, tráfego em blogs, né, para indicar o produto, propaganda em TV. Lembrando que, por exemplo, se esse produto fosse muito é, diferenciado, né, talvez a academia não seria o caso de ter esse produto em academia, ok? Como é um produto mais de massa, podemos dizer assim, nós vamos tentar massificar esse produto em, em quanto mais locais, quanto mais praças possível, tá? Só que a quanto mais praça né, e mais canais disponíveis do produto, o custo do produto aumenta. O produto tá entrando no mercado, possivelmente essas bases aqui serão suficientes, tá bom? Gostou aí do 4 pesos robusto? Você que não conhecia aí, que não, não estuda a minha disciplina, né? Na, na, na faculdade aí, já tinha ouvido falar, não, já viu algo parecido, né? eu não inventei isso, lógico, né? eu peguei de algumas ferramentas de validação de negócio né? e adaptei aqui ao contexto do produto que a gente está simulando. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo aí, deu o seu curtir, se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários e vamos discutindo e até a próxima aula. Tchau!